esse é aquele vídeo que você queria, um bode de Interlagos, volta 43, meu Deus do céu, aqui tem. Ó, antes eu quero dar algumas dequinhas, a primeira delas, HFW Informática, para você resolver seu computador, que está em crise, existencial, e aqui tem o contato deles, o endereço aqui embaixo, vai lá. Primeiro ponto é que, quando você anda rápido, a moto chacoalha bastante e lide com isso, Certo? Essa é a primeira dica que eu posso dar A segunda dica é o seguinte A galera tem me perguntado sobre o amortecedor de direção né? Que eu coloquei, eu ia dar o feedback e tal Bom, desde que eu coloquei O meu matriz, eu não sei se ele é Laila ou se ele é Italian, mas eu acredito que seja Laila Mas funciona muito bem Veja só você aqui, um exemplo Claro Da necessidade, e aqui Não só o amortecedor, mas perceba Que eu não alivio a mão, em hipótese nenhuma, por mais que esteja chacoalhando, porque é aquilo que eu sempre falo, filhos. Quando você está acelerando, quem está levando é a traseira. Se a frente chacoalha ou não, não tem problema, uma hora ela vai estabilizar. Ela tem que chacoalhar. Então, o amorcedor de direção está aqui, tem 16 kg, ele está no 8. Ele tem que amenizar, mas ele não pode anular a chimada. Certo? E aí, como a carga está na traseira, a, traseira, a dianteira. Dá aquela chimada, mas logo equaliza e já era. O problema é quando tá chimando, eu vou lá e tiro a carga e jogo para dianteira. Se a dianteira tá estável, o que que acontece? Eu aumento o efeito e já era. Só que isso eu tenho uma calibragem luxo, que é a que eu falo para vocês, não é o 36 de fábrica, um pneu que é o Super Corsa ou mesmo o Power Cup 2, que é um pneu que é muita aderência e ele volta rápido, ele ajuda, ele é um complemento de suspensão. Tá? Então, isso é muito importante. Se fosse qualquer outro pneu, né? é, quando eu falo pneu, pneu só radial, pneu que você sabe, né? ele acontece o que aconteceu com o R6. Só o tire-up, o painel voa e já era. Porque o pneu é tão duro, que ele é para durabilidade, por mais que ele seja bicomposto não, que não consegue voltar com eficiência. Né? Então, a dianteira direciona, a traseira leva. Então, se a dianteira tiver tal... Mantenha a traseirinha e vai. Tem medo, alivia só um pouquinho. Mas ó, clássico parece ser Mais um exemplo vivo aqui, ó. Ó, tô acelerando. Ó, dianteiro ó. Você vê em algum momento eu tirar a mão? Nenhum. Ó. E eu nem olhei pra ela também. Eu deixo ela louca aí, chacoalhando, brincando. E não, ó, chacoalha de novo. Não tô nem aí. Problema dela. Ela é que se vire. Nós está together. Percebeu? Ah, mas a suspensão é Orens, tá? Eu tenho com a 675, o um nice, tá? lá a vovó, que acontece mil vezes pior que esse, e é caiaba. Então não é questão da suspensão, é a questão de você lidar com o efeito. Então você trabalha o seu medo, trabalha o acelerador e trabalha o olho onde você tem que ir. Quando você estabiliza tudo isso, você passa tranquilo desse susto. Perfeito, filhos? É isso. Oh, Talvez vai dar um pouco de delay porque eu tô no preview aqui e aí pode ser que dá umas atrasada, mas a segunda dica é o seguinte, perceba que como eu levo a minha moto para próxima zebra com o acelerador. Então aqui é redução trabalha, eu um vejo de redução tá aqui embaixo o link para você ver. Aí, ó, eu vou em busca da zebra, certo? Ajudando com o acelerador, a muda trajetória para a moto ficar pesada e ó, eu vou em busca da próxima zebra, a moto tá chacoalhando. Com o acelerador, você viu que só depois eu sento? Pode ver minha cabeça aqui. Então, isso também é importante: a busca da zebra com o acelerador. Então, a frenagem então tá não sei o quê. Ó, morde a zebrinha aqui, busca a zebra acelerando. E ó, tá chacoalhando a moto, ó. Vem nessa zebra aqui e sai levantando a moto, buscando com o acelerador essa zebra. Tá? Então, esse é um outro detalhe importante para vocês saberem que você busca as zebras com um acelerador, conforme eu aumento um acelerador eu sou obrigado a levantar mais a moto para aumentar minha área de contato onde é o perigo? a galera quer acelerar inclinar, encostar o joelho e automaticamente quando você inclina você sobe o giro porque você diminui o diâmetro da roda então esse é o perigo imagina, você inclina, está com o pneu vagabundos, acelera mais e toma um high side ou escorrega e perde ou tem medo e ela não abre. aí dá aquele fino a que parece que está fazendo uma rotatória com a moto em ma matada na embreagem então, esse é o detalhe importante. É a hora que você vai levantando a moto em busca da zebra, você vai abrindo o acelerador, e aí é uma coisa única até onde você está olhando. E é isso. Agora, eu deixo vocês então com a volta do painel, que é aquela que eu dou um tiro em mim mesmo. 43, né? Por que eu dou um tiro em mim? Porque aqui, imagina, eu estou competindo, certo? Eu ajudo todos os meus concorrentes a evoluir. Você entende, filho? Pensando em você, por isso que você tem que torcer para mim. Você entendeu? Mas agora o que eu vou falar para vocês é o seguinte: não me pergunte em relação que eu não vou responder. Não me pergunte em nada. Eu vou criar depois um Members. E aí eu vou fazer vídeos mais nervosos ainda só para quem for Members. Entendeu? Ah! Mas aí, para. Nove anos dando um de caja aqui. Deixa eu fazer uma um membrinho. Deixa, um, Pode ser um, um membro pequeno? Eu não deixo um membro tão grande. Mas é isso aí, ó, oh, então fica aí com a bordeira e é nós total together, curte e compartilha esse vídeo que é um luxo, filho, é um luxo. E depois se você quiser, a importância do preparo com quadril. Pode, sim, eu posso fazer. É só você querer escrever aqui embaixo.